O Trilhas, para mim, foi um encontro com a dona literatura. O Trilhas, profissionalmente, me trouxe, é, agregou formas de trabalhar com a mediação de leitura em sala de aula, formas de trazer essa mediação de leitura para o universo da escola. O Trilhas trouxe muitas contribuições. Foram experiências maravilhosas, os, é, os professores estão sendo incentivados a fazer trabalhos de leitura com seus alunos. um divisor de águas. Chegar no Trilhas foi receber vida, foi receber incentivo, foi receber amor, foi receber ânimo. Tira a porta, deixa a vida. O Trilhas ele me permitiu sair da minha zona de conforto. Me tornou mais ousada, mais criativa. Foi um caminho que... Eu percorri que foi muito importante, significante não só enquanto professora, enquanto educadora. Contigo eu falo, gosto de ti somos amigos. Eu pude explorar o espaço escolar. A gente foi ler embaixo da árvore, foi ler no pátio. Uma coisa que eu também sempre falo foi como a sonoridade me acompanha, né? Passou a me acompanhar a roda. A brincadeira, a música. Estou colhendo o resultado, vendo crianças recontando a nossa história e felizes, e ensinando para outras crianças também. Eu acredito que a filosofia do trilha seja essa. Né? Você vai é, provar. Da, da, do, desse programa através da metodologia e a partir dela multiplicar